Ele... Ele chegou. E, e o objetivo é, é compartilhar com os senhores e também com toda a plateia é, do YouTube, a, a, que vai nos acompanhar é, pelo YouTube, a, o estado da preparação da participação brasileira na cúpula de líderes do G20. Né? O G20 tem uma multiplicidade de, de, de reuniões em vários níveis, ministerial, técnico, Sherpas, subsherpas, mas essa é a grande cúpula. Né? E vai ser no dia 30 e 31 de outubro, é, ou seja, daqui a... oito, 9 dias, em Roma. É, nós temos trabalhado também intensamente, assim como para a Glasgow 26, nós trabalhamos... É, é, unha e carne, mão na, mão na mão com o Ministério do Meio Ambiente, é, para a, a, o G20 nós trabalhamos muita, é, de forma muito muito estreita com o Ministério da Economia. E o, o, o que, que eu posso dizer antes de dar a palavra... Quem vai falar primeiro, será que Você ou o, o, o doutor Ivaldo? É, antes de dar a palavra para o, para o embaixador Sarkis, é, só explicar um pouco a, o funcionamento do G20... É, o G20 ele é um grupo informal, como vocês sabem, não é uma organização econômica internacional, não é uma organização internacional formal, estruturada, mas ganhou muito espaço nos últimos, é, sobretudo depois da crise financeira de 2008, se transformou de um órgão técnico num órgão cada vez mais político, é, e tem duas trilhas, é uma trilha de finanças e uma trilha, chamada, dita trilha de Sherpas, que é mais de, de, de de mais um pouco mais política e a trilha de finanças tá aqui a participação do Brasil está apresentada aqui pelo doutor Erivaldo Gomes do Ministério da Economia a trilha de Sherpas pelo é, é, Dr. Embaixador Sarkis, Sarkis que é doutor também pode chamar de doutor porque ele é doutor pela London School of Economics como ele sempre lembra com toda a razão tem, tem que se orgulhar mesmo o, o e, e essa trilha de Sherpas é, Trata de, de uma quantidade de temas que aumenta de reunião em reunião, de cúpula em cúpula: comércio, investimento, agricultura, clima, energia, economia digital, saúde, educação, combate à corrupção, enfim, tudo que tem a ver com desenvolvimento econômico e social, ou seja, praticamente é, tudo. A trilha de finanças é onde nasceu o G20, né? onde nasceu a, o G20 em torno da preocupação com a estabilidade econômica e financeira internacional, como, como, como coordenar a ação das principais economias do mundo. É, os países do G20 representam 80% do PIB global e 60% da população é, para é, é, evitar... É, propagação, contágio de, de, de financeiro, é, estabilizar a economia mundial e criar condições para a manutenção do crescimento, da, da prosperidade comum. O G20, então, encerra no final do ano a presidência da Itália. Em 2022, nós teremos a presidência da Indonésia. Em 2023, a presidência da Índia. Em 2024, teremos a presidência do Brasil. Então, nós estamos já começando a enxergar no horizonte o momento em que caberá ao Brasil a responsabilidade de, de organizar os trabalhos do G20 então era isso que eu tinha a dizer como como ah, uma última coisa era um pouco assim agora que nós estamos retomando o contato físico presencial com a com a mídia com a imprensa é, eu fiquei um pouco surpreso que alguns colegas não vou dizer quem são não tinham visto as, as primeiras duas conferências de imprensa no YouTube, os que não estavam presentes e não sabiam sequer o que tinha ocorrido. É, é, nós dependemos muito de vocês para chegar à população... Que, é, por favor, acompanhe a página YouTube do Itamaraty e o nosso Twitter, porque senão eles não vão saber o que está acontecendo. Né? O, o Ontem, por exemplo, teve... Os que acompanham o Twitter do Itamaraty saberão que foi organizada, foi inaugurada a nova sede da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a UTCA. Temos uma sede melhor, mais ampla, em Brasília, é, e, e anunciamos os nossos planos, isso, de alguma forma, está vinculado à COP26, a OTCA está sendo fortalecida, é a única organização internacional cuja sede é no Brasil. Então, é, incentivo a todos os colegas da mídia a, a, a, a verificarem um pouco o que a OTCA está fazendo. A, a, ontem foi anunciado, teve a participação do, do vice-presidente Mourão e do ministro França na inauguração da nova sede e foram foi apresentadas as novas atividades da UTCA no âmbito da gestão de recursos hídricos, do aprofundamento do conhecimento científico sobre o funcionamento do sistema hidrológico da, da Amazônia, uma série de temas muito interessantes, na minha opinião, é, é, que, que estão sendo conduzidos entre os oito países membros da UTCA. É, a partir da sede aqui em Brasília, a nova sede fica, se não me engano, na 510 norte. Então, há mais ou menos quatro minutos de carro daqui. Mas, sem me estender mais, porque nós temos muitos assuntos para discutir, é, e com a esperança de que sobre algum tempinho para, para perguntas, eu passo a palavra ao embaixador Sarkis. Muito obrigado, muito obrigado embaixador Aquiles. É uma satisfação estar reunido com senhoras e senhores hoje para falar um pouco é, sobre o G20, é, que culminará este ano com os trabalhos da Cúpula de Roma, sob presidência da Itália, nos dias 30 e 31 de outubro, como dizia o meu colega embaixador Aquiles. É uma satisfação poder fazer isso com meu colega Rivaldo Gomes, secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, com quem, por décadas, tenho trabalhado junto em várias frentes, e muitas dessas frentes diretamente relacionadas ou indiretamente relacionadas aos nossos trabalhos conjuntos, Ministério da Economia, Ministério das Relações Exteriores, no G20. Bom, eu vou falar um pouco mais sobre a trilha de Sherpas. O colega Arivaldo vai falar sobre a trilha de finanças, assim que a gente se refere às duas grandes trilhas do G20. A trilha de Sherpas é uma trilha muito multissetorial, multidimensional, envolve vários setores, vários capítulos, eu vou me referir a eles, e, em seguida, o secretário Erivaldo Faralá falará da trilha de finanças. Bom, qual é o trabalho dos Sherpas? Os Sherpas são os responsáveis por planejarem os trabalhos do G20 do durante o ano, em apoio aos líderes, porque todos esses trabalhos de grupos, de reuniões ministeriais, de forças-tarefas, eles são, finalmente, eventualmente, submetidos aos líderes. Todos realizados no, no âmbito da trilha de Sherpas, como aqueles realizados no âmbito da trilha de finanças. Então, os Sherpas são responsáveis por agregar, sintetizar e submeter isso uh, aos líderes, para que os líderes uh, venham acordar principais diretrizes é, e principais ações, no final do ano do G20, na Cúpula. É, para que isso ocorra, os Sherpas se reúnem durante todo o ano. Evidentemente, nos últimos dois anos, é, a maior parte das reuniões se deu por forma é, digital, remota, VDCs. Ainda ontem, antes de ontem, nós nos reuníamos entre Sherpas, para preparar a cúpula. Teremos reuniões em Roma na próxima semana, nos dias que antecedem a cúpula. Como é que a trilha de Sherpa se organizou neste ano de 2021? Há variações, ano a ano, há variações. Variações em função das prioridades da presidência. Então, conforme as prioridades da presidência italiana, a trilha de Sherpa se organizou, este ano, basicamente em 13 capítulos. 13 capítulos. Além da trilha de finanças, sobre a qual o secretário Evaldo é, vai falar mais adiante. E aí temos reuniões ministeriais, grupos técnicos, grupos de trabalhos, outras sessões informais de discussão. Quais são os 13, os 13 capítulos deste ano? Número um, relações exteriores. 2 desenvolvimento, 3 comércio e investimentos, 4 agricultura, 5 saúde, 6 clima e energia, 7 meio ambiente, 8 pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, 9 economia digital, 10 educação, 11 trabalho e emprego, 12 turismo e 13 cultura. Nesses capítulos, ministros acordaram declarações ministeriais, em praticamente todos esses capítulos, que já subsidiam as discussões na cúpula dos líderes e já revelam onde há consenso, onde há convergência entre os países membros do G20. O consenso é o método de trabalho dos Sherpas e é o método de trabalho nas duas trilhas do G20, e também entre líderes é, na cúpula. E, como dizia o embaixador Aquiles, é, não é uma organização internacional, é um grupo informal que visa a liderar, antecipar questões e discussões importantes e, na medida do possível, alcançar consenso sobre as prescrições, sobre as diretrizes é, que é, sugerem aos outros parceiros, o Brasil encara o G20 muito em linha com esse método que eu descrevi e com a preocupação de permitir que todas as deliberações sejam legítimas, porque muitas vezes o G20 está deliberando sobre temas que são tratados em organismos internacionais, onde há negociações específicas, onde há procedimentos de discussão científico, técnico específicos. O que, que nós podemos esperar é, da cúpula de líderes? A apreciação de todos esses trabalhos, de todas essas de declarações ministeriais, em vários desses capítulos, dos 13 capítulos que eu mencionei. E eles terão uma discussão dividida, estruturada, em três sessões. A primeira sobre economia global e saúde global. A segunda sobre mudança do clima e meio ambiente. E a terceira sobre desenvolvimento sustentável. Também terão trocas informais de impressões, é, comentários, sobre dois grandes temas que estarão em eventos paralelos, não serão necessariamente sessões de trabalhos, mas serão eventos paralelos, em que a presidência italiana deve enfatizar um ou outro aspecto. Nós não devemos esperar resultados dessas sessões paralelas. Elas tratarão de apoio a pequenas e médias empresas e empresas comandadas por mulheres para uma melhor recuperação. Esse é o título. E o segundo, o segundo evento paralelo, é o papel do setor privado na luta contra a mudança do clima. Mas, como eu dizia, as sessões, digamos assim, oficiais, as sessões de trabalhos eh, em que se busca alinhamento, se busca... Consenso, e que deverá estar refletido na declaração final de líderes, a ser, espero, adotada provavelmente no dia 31, são aquelas, economia global e saúde global, mudança do clima e meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Eu queria um pouco falar sobre as prioridades do Brasil uh, no G20, especialmente neste ano. Uh, e eu agrupei as nossas prioridades uh, conceituais e de linhas de ação em 12, e eu vou lê-las aqui, para que os senhores tenham noção do que é a argumentação brasileira, do que são os, os conjuntos de posições brasileiras sobre diferentes pontos. Eu não vou me referir especificamente à trilha de finanças. Número um, fortalecer os organismos multilaterais no tratamento de várias dimensões de desenvolvimento sustentável, como a saúde, a Organização Mundial do Comércio, e o comércio multilateral, a Organização Mundial do Comércio. Dois, orientar recursos públicos de modo mais eficiente ao desenvolvimento sustentável, à inclusão social, à saúde pública e ao meio ambiente. Três, fortalecer a Organização Mundial de Saúde e a sua capacidade de preparar-se para responder a futuras pandemias, mediante colaboração também com a OMC e outros organismos internacionais. Inclusive em frentes de cooperação técnica, Disseminação de conhecimento e inovação, bem como de financiamento. Quatro, ampliar e diversificar capacidades produtivas de vacinas e insumos farmacêuticos em vários países, especialmente entre países em desenvolvimento. Cinco, revigorar a Organização Mundial do Comércio, a OMC, em suas três dimensões, de negociação e liberalização comercial, de transparência e monitoramento do comércio multilateral e de solução de controvérsias, visando o Brasil especialmente na plataforma do G20, uma plataforma de política econômica, de cooperação econômica, que os resultados da MC12, da Conferência Ministerial da OMC, 12ª Conferência Ministerial da OMC, sejam os mais concretos possíveis e que também se consiga, nessa Ministerial é, a decisão por uma agenda dinâmica de negociações com vistas às próximas conferências ministeriais é, da OMC. Depois da MC12, teremos a MC13. Seis, reduzir barreiras comerciais e subsídios distorsivos nos setores agrícola, industrial e de energia não renovável para gerar ganhos internacionais de eficiência econômica e ambiental 7. Abrir e reformar mercados agrícolas com vistas a maior distribuição de eficiência econômica e de eficiência ambiental entre os países 8. Acelerar a transição energética via uso de biocombustíveis da bioenergia e outras fontes renováveis inclusive como contribuições à COP em Glasgow 9. Acelerar a transformação digital, da economia digital, avanços na economia digital, de modo inclusivo, nos setores público e privado. Dez, combinar políticas financeiras, agrícolas e comerciais, indutoras nessas várias frentes de trabalho que eu descrevi acima, para contribuir, para responder aos desafios de nossa época, Grandes desafios de nossa época. Mudança climática, envelhecimento da população, saúde pública, educação, mais ampla formação de capital humano, transformação digital, inclusão social, especialmente dos mais pobres e jovens, e empoderamento da mulher. 11. Apoiar e ampliar acesso à educação, ao emprego, à conectividade digital e à infraestruturas sustentáveis. Água saneamento e transporte urbano, especialmente de mulheres e meninas, em nossos próprios países e em países em desenvolvimento, por meio da cooperação internacional, quando necessária. E, finalmente, 12, promover o empoderamento das mulheres e meninas, estimular a cooperação, a capacitação e a participação da mulher no mercado de trabalho e a ocupação por mulheres de cargos executivos e de alto escalão. Então, essas são as prioridades, conjunto de prioridades eh, do Brasil na trilha de Sherpas nas várias dimensões ao longo eh, do ano de 2021. Para completar, eu queria só enfatizar que o G20 reúne, em seus trabalhos, além de representantes governamentais, líderes, ministros, eh, diferentes técnicos de diferentes eh, governos. Eh, pelo menos duas trilhas, eu vou dar o nome de trilhas, não é o nome que a gente usa, mas dois mecanismos de diálogo muito importantes e que serão uh, apreciados pelos líderes, em termos dos seus resultados. Uh, o que, que o G20 faz? Faz uma considerável interação com as organizações internacionais. O trabalho do G20 depende muito das organizações internacionais. Da OCDE, organismo em relação ao qual o Brasil busca a acessão, a OMC, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a OMS, o Banco Mundial, o Fundo Monetário, e assim sucessivamente. Eles apoiam os estudos técnicos que ministros, eventualmente os líderes, eh, venham a refletir, eh, inclusive na cúpula. E um segundo e último, que são os diálogos com o setor privado. Nós temos o B20. Eu mesmo tive a honra de interagir com a CNI, Orivaldo também participou uh, de algumas interações com a CNI, com empresários brasileiros que participam do segmento uh, do B20, Business 20. Né? E também com grupos da sociedade civil, uh, como o C20, uh, sociedade civil, o W20 e o Y20. O W20 é o das mulheres, Women 20. O Y20 é o Youth 20. Academia, uh, o T20, e a comunidade científica, o S20. Cada um destes está submetendo, como eu disse, suas contribuições aos líderes. Termino por aqui, fico à disposição das senhoras e senhores para uma interação posterior. Obrigado. Muito obrigado, embaixador Sarkis, pela palestra, ou introdução, né? porque vocês repararam que isso a pauta do, do G20 quase que coincide com a pauta internacional em geral. E a, a, um, um dos fatores importantes do, da importância do G20, um pouco a razão pela qual ele ganhou espaço, é que é um, um foro onde o, os países, digamos assim, os membros da OCDE, os países desenvolvidos, atlânticos, Estados Unidos, Europa, também o Japão, é lá que eles interagem com mais intensidade com países, com a Rússia, com a China, é, é lá que você tem a oportunidade de um, de um, um, um diálogo que não é só entre like-minded, né? é, é um diálogo é, entre os países que realmente têm capacidade de influir nos destinos, nos, no, no, nos destinos mundiais, e, e ainda mantendo a reunião num tamanho mais ou menos controlável. Tudo isso depois, como disse o embaixador Sarkis, passa para as instituições multilaterais, passa para as Nações Unidas, passa para o OMS, passa para o MC, é, mas há um trabalho de diálogo e assentamento e, enfim, ver o que, que, como se diz na, no, no, no jargão, o que que voa e o que que não voa em termos de propostas. né? É, por exemplo... a eu acredito que talvez o doutor Erivaldo vai falar um pouco sobre essa questão, toda a tributação digital que que, que, que avançou, de certa forma, entre o OCDE e o G20, né? e e, tá, e será submetido aos líderes daqui a pouco. Mas o um último comentário, antes de passar a palavra para o doutor Erivaldo, é dizer que quando o, o meu amigo Sarkis falou em 12 prioridades, eu pensei, a gente está lascado, porque quem tem 12 prioridades é muita prioridade demais. Mas o, o mas depois, quando ele falou, eu fiquei mais tranquilo, porque eu estava anotando aqui, enquanto ele falava, eu cheguei à conclusão que, na verdade, são quatro, hein, Sarkis? É, é, as coisas todas que você falou, como identificando corretamente como a, a, a, as prioridades mais ou menos evidentes para, o, para os temas que o Brasil é, tem mais interesse em aprofundar, se dividem em quatro grupos. Um que está relacionado ao complexo da saúde por causa do contexto aí da, da, da pandemia e dos seus efeitos, e dos efeitos das medidas tomadas contra a pandemia, e de como, como reativar a economia mundial é, é, é, diante disso, e que se passa por uma, um contato entre a OMS e a OMC, como, como o embaixador Saki explicou. Dois, tudo que tem a ver com o comércio, o impacto do comércio para o desenvolvimento, e o debate sobre a, a, dizendo assim, a recuperação da, da OMC e como a OMC pode se articular com o esforço é, mundial de retomada do, do, do crescimento econômico. Três, a questão do clima e a preparação para a COP e a, e a questão do desenvolvimento sustentável. Então, lá, saúde, comércio e, e, e, e clima, e meio ambiente. Né? Saúde, comércio, clima e meio ambiente. E quatro, a questão da inclusão social e a questão de como fazer com que as populações menos afluentes, tanto no mundo em desenvolvimento, quanto até mesmo nos países envolvidos, como fazer com que elas possam participar da prosperidade comum e que a prosperidade não fique concentrada no 1% e possa beneficiar de forma sustentável o conjunto da população global. Isso tudo são os temas do G20, eles meio que essas prioridades vão... É, caindo umas em cima das outras né, e, e, e interagindo. É, mas eu diria que, se você fosse colocar em quatro palavras os desafios de hoje, eu diria que a atuação do G20, é, sintetizando um pouco o que o embaixador Sakis falou, cai em quatro é, é, é, grandes focos. Saúde, comércio, meio ambiente e inclusão social. É, é, as perguntas vão depois. É, é, é, bom, perdão, perdão, perdão, por favor. A gente... A gente não, não, um, um, minuto, um, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Vamos organizar um pouco. É preciso, é preciso pedir o microfone, receber o microfone e identificar-se. É, é... Vamos, então, passar para o doutor Erivaldo Geia e dar a palavra a ele. Eu pensei que era uma pergunta. Seu, seu objetivo... Então, nós vamos passar ao doutor Erivaldo Gomes, que tem coisas importantes a falar sobre a, a, a questão financeira. Os que não tiverem tempo de ficar aqui, estão convidados a ver no YouTube, com toda a atenção, em casa ou no escritório, é, o que vai ser colocado. Doutor Erivaldo, tem a palavra. Obrigado, boa tarde. É, vou procurar ser o mais rápido possível, mais breve em função do tempo, é, como o embaixador Sarkis destacou, é, nós temos duas trilhas, a trilha financeira, a trilha de Chepas. A trilha financeira é onde a gente cuida, vamos dizer assim, dos temas hardcore da economia, né, que são os temas mais afetos aos ministérios de finanças e bancos centrais. O tema é, da presidência italiana é, deste ano foi pessoas, planeta e prosperidade. Nós enfatizamos, o Brasil enfatizou na trilha financeira que Salvar o planeta significa gerar oportunidades verdes, limpas, inclusivas, que resultem em prosperidade sustentável para todos. É, e é, Isso se traduziu nos temas que nós trabalhamos. Os grandes temas que é, foram trabalhados este ano e que estarão na cúpula né, é, envolvem os desafios, riscos e vulnerabilidades globais é, para a economia global e para, e para os países. É, evidentemente, o, o primeiro tema é a saúde, o segundo tema é, são os desafios é, da sustentabilidade, né, os desafios climáticos, mas também no campo da economia, pressões inflacionárias, disrupções nas cadeias é, produtivas, é, os desafios é, é, econômicos resultantes de um ambiente é, global mais... É, mais tenso, mais adverso, em função desse contexto. E os trabalhos realizados foram no sentido de dar respostas ao tema da saúde, ao tema ambiental e esses temas. No campo da saúde, na trilha financeira, nós trabalhamos num relatório, que é um relatório de um acordo global para a nossa era pandêmica. Há propostas produzidas por um grupo de trabalho visando reduzir a vulnerabilidade é, do mundo a futuras pandemias, é, depois do, do trabalho que nós fizemos nos últimos dois anos, lidando com o desafio da pandemia, a reação é, imediata em relação às questões da pandemia, acesso a vacinas, acesso a tratamento, é, questão da dívida dos países, é, isso é, nós estamos... A, a proposta agora é trabalhar para é, dar ao mundo uma capacidade de é, mitigar, reduzir, é, tratar, é, evitar, reduzir vulnerabilidades em relação a futuras pandemias, que é um tema que entrou é, para, para o centro da discussão econômica. Então, esse é o um primeiro é, resultado do trabalho deste ano. É, no, é, no campo da... ainda respondendo aos desafios da pandemia, nós é, conseguimos, com muito sucesso, a aprovação de uma alocação geral de direitos especiais de saque do FMI. Isso representou 650 bilhões de dólares, é, equivalente em cotas é, do FMI, os SDRs. É, para os países, isso será importante para manter a liquidez do sistema é, econômico global. É, e nós trabalhamos também num quadro comum para a reestruturação de, de dívida, com um Common Framework, para ajudar aqueles países que estão mais vulneráveis no contexto da pandemia. Né? Havia países que já estavam em situação delicada antes da pandemia, a pandemia é, afetou gravemente muitos países, e o objetivo desse, desse, desse quadro comum é ajudar a tratar essa, essa questão e a evitar os, os efeitos deletérios para as populações. É, destacar também que, é, na parte de clima, é, estão sendo discutidas políticas de transição para a economia verde, há muito, é, muito atenção a essa, a essa questão, há uma discussão sobre é, questão do preço de carbono, soluções é, que estão sendo estudadas na parte de tributação, na parte de criação de mercados... Um, é, o Brasil tem defendido fortemente soluções de mercado para esse tema, a criação de um mercado é, global de crédito de carbono é o que nós estamos defendendo. Isso, isso é importante porque vai gerar os recursos que nós precisamos para os projetos é, na ponta, né, Geração é, novas investimento em novas tecnologias é, requerem recursos e um mercado de carbono global vai ajudar a catalisar a impulsionar recursos para essas tecnologias que nós precisamos investir. É, lembrando que os países desenvolvidos têm acesso é, mais fácil a essas tecnologias, para os países em de desenvolvimento é um, é um custo maior para a implantação dessas novas tecnologias e o mercado de carbono vai ajudar a, flu, a fluidez de recursos para essa transição. É... Na parte de infra infraestrutura, é, tem toda uma agenda que está relacionada a, a transformar a infraestrutura em é, uma classe de ativos. Isso passa por é, definir é, certos padrões, definir certos parâmetros para é, que isso venha a funcionar. Isso inclui também discutir é, elementos de qualidade para a infraestrutura, requisitos que vão ser é, importantes para que, isso, para que isso se torne uma, uma classe de ativos. A questão da sustentabilidade se inclui é, na questão da qualidade da, infra, da infraestrutura. É, alguns trabalhos foram feitos na, no âmbito do Banco Central, da, da CVM-SUSEP, que envolvem a é, melhoria da regulação é, financeira global, enfrentar é, os novos desafios, como é, a questão da, das moedas digitais, é, é, desafios do, relacionados a pagamentos transfronteiriços E é, evitar que é, haja é, falhas na regulação em relação a esse tema é, Por fim, um grande resultado deste último período foi o, Como destacou o embaixador Aquiles, o, o acordo global é, para a tributação isso foi super importante porque é, o que acontecia é que muitas é, grandes empresas faziam um planejamento agressivo, um planejamento tributário agressivo, é, de forma a fugir é, do, da, da tributação nos países. Isso resultava em é, uma série de distorções, distorções em relação à competitividade dessas empresas, elas tinham uma competitividade que não era saudável, né, era uma competitividade, uma competitividade é, desleal em relação às empresas tradicionais que pagam seus tributos em cada país. Então, por um lado, isso, essa, esse acordo ajuda a, a equalizar as condições de competição entre as empresas, por outro lado, gera a segurança jurídica necessária para as empresas operarem é, de forma transnacional e também é, significa recursos que vão ser compartilhados com os países de desenvolvimento que não que muitos países de desenvolvimento não estavam recebendo, porque essas empresas estavam operando de forma offshore e é, é, os, os tributos em cada mercado não estavam sendo recolhidos. Então, muito rapidamente, é, é, são esses os temas que nós discutimos ao longo do ano, é, dizer que algumas das mensagens que o Brasil apresentou foi na linha de que, no campo da saúde, o Brasil atuou de forma decisiva no combate à pandemia, é, os resultados é, são muito visíveis, né? nós, nós vacinamos mais de 95% da população é, adulta na primeira dose, já estamos passando mais de 60% da população adulta é, plenamente vacinada, isso tem é, reflexos econômicos importantes. É, no campo da economia, nós... É, tivemos um impacto muito grande com a pandemia Houve um esforço do governo federal da ordem de 8,6% do PIB é, no, é, Nós estávamos fazendo um trabalho para caminhar para o superávit primário é, Isso em 2019, né? vinha, isso, esse é um trabalho que já vem sendo feito é, O superávit, é, o déficit primário estava da ordem de 0,8% nós tivemos um déficit do setor público da ordem de 8,6% o ano passado, e este ano nós estamos convergindo para os padrões que nós estávamos desenvolvendo antes, e isso deve alcançar por volta de 1,7% neste ano. Bom, essas eram as principais mensagens que nós discutimos, e os temas que nós discutimos, estamos à disposição para, para conversar sobre os temas da trilha financeira. Obrigado. Muito obrigado, é, doutor Elivaldo. É, nós vamos agora abrir para perguntas. Pediria que é, os senhores levantem a mão, esperem o microfone chegar para que a plateia do YouTube possa, possa escutar a pergunta. Comecem se identificando e ao órgão que representam. Vamos começar pela senhora que tinha pedido lá no começo. Tenha, tenha a palavra para fazer a pergunta. Muito obrigada, desculpe, embaixador, mas a ansiedade dos jornalistas em relação para obter um lead e uma informação mais uh, uh, direcionada aos temas que nos preocupam mais, ela se faz primente. É, o que nós queríamos... Enfim, eu, meus colegas, imagino que também. Gostaríamos de saber é o seguinte, é, como será tratada a questão do aumento do preço do petróleo na, re, na reunião do G20, se o presidente Jair Bolsonaro realmente estará presente nesse encontro e também eh, se haverá mecanismos mais efetivos ah, sobre a ajuda a países em desenvolvimento e países mais pobres eh, no recebimento de vacinas. Mas, principalmente, a questão do combustível, da, do preço do petróleo, ela é muito sensível nesse momento aqui para o Brasil, não só para o Brasil, mas para outros países. E, por isso, nós queríamos saber qual que é o andamento e o que se pode esperar do G20 sobre esse ponto. quiser introduzir, depois eu comento. Sobre a segunda pergunta, está prevista a participação do presidente, do ministro França e do ministro Guedes. Tá? É, a primeira pergunta sobre aumento de petróleo e combustíveis e a, segunda, e a terceira sobre vacinas para o desenvolvimento Talvez o embaixador Sarkis possa começar e depois o doutor Erivaldo complementar. Obrigado. Obrigado pela pergunta, evidentemente o tema é, do aumento de preço de petróleo faz parte da conjuntura econômica, incide sobre a recuperação econômica, não é um tema específico que, que esteja na pauta, mas os líderes e a própria declaração irão refletir sobre a recuperação econômica, os diferentes fatores que estão incidindo na, na recuperação econômica, seja em termos de processo inflacionário, constrangimentos fiscais, é, necessidade de novas ações. Eu acho que o secretário Erivaldo poderá se referir um pouco mais a, a isto, né? que muito dessas questões recaem é, sobre a trilha de finanças. É, também em relação à energia, os líderes estão refletindo sobre a transição energética. né? Não, não se trata diretamente do preço do petróleo, evidentemente é, há uma relação indireta em transição energética e preço, enfim, não é necessariamente o que sobressai na conjuntura de hoje, né? mas é um tema correlato, né, que está fará parte da, das discussões. Quanto à distribuição, recebimento de vacinas por países em desenvolvimento, é, acredito que esse tema vai ser tratado de modo mais direto pelos líderes, né, alguns países têm sido mais ativos nesse fronte, Uh, o consenso tem sido no sentido de agilizar a di disseminação de vacinas para os países em desenvolvimento, e que, como eu, como eu dizia, né, o Brasil tem dado prioridade uh, entre suas posições a, a di diversificação da capacidade produtiva. Né? O Brasil acredita que pode ser um líder uh, na matéria, como outros países em desenvolvimento, Gostaria de ver um consenso uh, no sentido de facilitar essa diversificação com o apoio da OMS, com o apoio uh, da OMC, da OMP e de outros organismos. Há uh, plataformas uh, no âmbito da OMS né, com apoio uh, do G20, um apoio explícito, uh, desde o do final do ano passado, se eu não estou enganado, uh, no sentido de... Aumentar e intensificar a doação de vacinas, especialmente para aqueles que mais precisam, né, em países de menor desenvolvimento relativo, em particular. Obrigado. Bom, sobre a questão do petróleo, assim, na verdade, o preço ele reflete um, um contexto, uma realidade que nós estamos vivendo, né? Isso é fruto das. Tem, tem muito do, do que foi é, a pandemia, a, é, os resultados da pandemia na disrupção das, das cadeias produtivas, né muitos portos ficaram fechados. Nós tivemos... É, e aí, no processo de retomada, há diferentes tentativas e velocidades de retomada, mas, ao mesmo tempo em que o, o processo, é, é, o casamento entre demanda e oferta não, não tem funcionado nas velocidades adequadas, isso deve... Não o preço, mas a, a questão da disrupção é, dessas cadeias, como é, fazer uma retomada mais é, sustentável no, do ponto de vista da fluidez é, é, de todas essas cadeias, é um tema que estará nas conversas é, dos líderes. É, Certamente, e um, um ponto que eu queria esclarecer é o seguinte, nós temos as sessões específicas e temos as conversas bilaterais. Né? Então, todos esses temas estarão sendo debatidos lá. E um, um outro elemento que está é, subjacente à questão é, do petróleo é a questão da transição para uma economia mais limpa. Né? Então, uma discussão que se terá é sobre como fazer uma transição é, menos, mais suave, uma transição mais ordenada, para uma economia mais limpa. Então, esse, esse, esse também é um tema que estará sendo discutido na cúpula. Pergunta, o colega aqui, talvez, com você, você de terno, e depois, depois o Ricardo. Bom dia, Bom dia, senhor embaixador, senhores embaixadores, senhor secretário. André Espigariol, do Brazilian Report. É, embaixador Aquiles, é, gostaria de saber se o senhor pode declinar reuniões bilaterais previstas em nível ministerial e no mais alto nível? Uh, e com relação à agenda de transformação digital, embaixador Sarkis, o Brasil apresentou com a Coreia no processo negociador da OMC uma proposta sobre as negociações de comércio eletrônico e esse tema estava pre previsto, estava presente na declaração de Sorrento. Queria saber se tem conversas específicas sobre isso que vão se desenrolar em Roma, por gentileza. Obrigado. Não, é, haverá reuniões. É, eu preferia não não antecipar agora, porque essa questão da marcação de reuniões bilaterais, ela evolui muito rápido, de acordo com a agenda dos vários líderes. Eu tenho um pouco de experiência nisso, Eu trabalhei com, com agendamentos de reuniões bilaterais em Nova York. A, a o mais segura é não anunciar antes para depois, aí, aí, aí não acontece, aí os senhores vão perguntar, ah, por que não aconteceu, foi algum problema? Não foi um problema, foi porque as pessoas queriam fazer outra coisa. Nesse tipo de reunião em que o, o, o presidente está, o, o ministro França tem que ficar muito próximo ao presidente, até para participar de outras interações, ou quando houver uma, um diálogo entre chefes de Estado, é, é, ele vai querer estar ao lado, para estar disponível como assessor do, do, do presidente. Então, possivelmente, não, não será um número muito grande há toda uma, uma, uma, uma programação que está sendo montada também na, na Itália, é, que não se limita ao, ao, ao G20, é, e que isso será anunciado no seu devido tempo. Então, peço um pouquinho de paciência com, com, sobre os detalhes da programação. E, embaixador Sarkis. Obrigado. É, essa pergunta é, suscita é, uma outra e, e ela é importante porque o senhor se referia à negociação em Sorrento. O G20 ele não é um foro estrito, específico, de negociação, sobretudo de matérias que estão sendo negociadas em outros foros. Eu faço essa introdução justamente para facilitar um pouco a minha resposta. De fato, o Brasil tem sido um dos grandes advogados de negociações na OMC, inclusive na esfera digital, mas não só é, nela. O Brasil é um dos patrocinadores de entendimentos na OMC na área de serviços domésticos, é, regulação doméstica é, de serviços, na área de facilitação de investimentos e nessa área a, a qual o senhor se referiu, de comércio eletrônico, é, de e-commerce. O Brasil tem trabalhado... É, em Sorrento também eh, houve uma discussão a respeito disso, né? eh, tem trabalhado no sentido de mostrar eh, no, no G20, que é um canal de diálogo econômico, a relevância de avanços nessas plataformas na OMC. Mas a OMC é a plataforma de negociação de regras, de cláusulas. O G20 faz advocacia de política econômica de cooperação internacional de diálogo econômico sobre o tema e nós assim nos apresentamos temos sido muito proativos em todos os fóruns não só na OMC no G20 mas também na OCDE em outras plataformas internacionais onde o tema também é discutido obrigado Boa tarde, é Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Obrigado pelo briefing. É, eu tenho três perguntas. É, a União Europeia e os países europeus têm... É colocado aí a questão ambiental que deveria ser observada é, é, em políticas de comércio, eles lançaram o, a proposta de taxar de uma taxa sobre o carbono, ontem mesmo houve um comunicado do Conselho Europeu de que, de que a pauta ambiental deveria estar cada vez mais presente em políticas de comércio do bloco, é, considerando que a própria União Europeia faz parte do G20 e outros países europeus, eu queria saber se houve alguma tentativa das delegações europeias de incluir em, na decla nas declarações ou nos textos alguma referência é, nesse sentido, uma vez que o Brasil tem a posição de que é, essas políticas elas podem acabar é, tendo algum tipo de viés protecionista, é, encoberto, e saber se, se, qual foi a reação do Brasil, caso tenha havido essa tentativa. É, a minha segunda pergunta é se o embaixador Sarkis poderia detalhar um pouco quais são os pontos em discussão no G20 que ainda não são consensuais, e que estão enfrentando aí é, maior dificuldade de se chegar é, a um consenso, e qual seria a posição do Brasil nesses pontos, se o senhor puder declinar aí os principais. E, retomando a questão da equidade de vacinas, a OMS tem aquela meta de 40% é, de, da população mundial vacinada. Ontem houve um novo apelo, do, do acho que do Gordon Brown, então eu queria saber se existe a perspectiva de que, na declaração do G20, exista uma é, menção explícita a uma meta, a um objetivo, é, e alguma política mais concreta sobre como chegar é, a esse objetivo. Muito obrigado. É, sobre tributação, é, o, o nosso entendimento que nós temos defendido no, no G20 e outros fóruns é que a tributação não é a melhor solução para a questão ambiental. Ela, ela cumpre só uma parte é, do objetivo da política. Ou seja, é, a tributação ela vai gerar uma penalidade para o poluidor, o que, é, o que é parte da política para uma transição para uma economia mais limpa, mas ela não gera os recursos necessários para é, investimentos em tecnologias limpas. É, porque a tributação, ela, ela, é, ela aplica-se o tributo, esse recurso vai para é, o tesouro, vai para o fiscal dos países Os países é, terão que investir de uma maneira ou de outra em políticas de proteção ao meio ambiente, políticas ambientais Mas isso não gera adicionalidade na economia em termos de, da transição para tecnologias mais limpas, que é o que nós precisamos no final do dia. Nós entendemos que o mercado ele é mais adequado, porque ele gera a penalidade para o poluidor, mas ele vai fazer com que esse recurso flua do poluidor para aquele que está investindo em tecnologias limpas, é, em projetos limpos, em projetos de conservação, em projetos de recuperação de áreas degradadas, em projetos de geração de energia limpa. Então, é, no, nosso entendimento é que o mercado, o estabelecimento de um mercado de crédito de carbono, ele é mais é, interessante para o resultado que nós estamos querendo, que é uma transição para um, um, um modo de vida é, é, da humanidade no planeta que seja mais limpo, que seja mais é, ambientalmente mais é, adequado para o planeta. Então, isso nós estamos, é, temos defendido na, na discussão, o Brasil tem defendido muito fortemente que o, a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris é o caminho para a gente encontrar essa solução, e essas propostas de tributação também têm um outro efeito, que é um, ele tem um efeito distorsivo sobre a economia, que é penalizar, na verdade, as populações mais pobres dado que o, o tributo ele vai incidir mais é, sobre o consumo então é, para a população mais pobre o consumo conta mais é, no seu, na sua, em relação à sua renda em relação ao seu, ao, ao seu gasto né? para, é, para as pessoas de classes é, é, mais ricas né? um imposto não, não, não pesa, mas para a população mais pobre isso isso pesa então de uma certa maneira a tributação também é, gera é, impactos sociais é, deletérios isso é uma uma, uma questão que nós é, também temos argumentado então é, somado a tudo isso nós defendemos muito fortemente que as soluções de mercado são é, mais adequadas nós nós temos na Europa um mercado que é fechado por isso que é, é, eles estão querendo estabelecer um tributo de carbono é, Mas isso, ao invés de aproximar os países de soluções é, para o meio ambiente Isso vai gerar um fosso, né, um, um gap maior entre os avançados e os países em de desenvolvimento Que é o que nós não queremos neste momento Ou seja, nós estamos a, recu nos recuperando de um processo é, da pandemia Todos os países em desenvolvimento foram é, mais duramente atingidos porque não têm os recursos é, disponíveis para aquisição mais tão rápida da vacina ou de tratamentos, é, e, e ao mesmo tempo há necessidade de fluir esses recursos para é, é, fazer que os países em desenvolvimento façam essa, essa transição para uma economia mais limpa. Então, é, por isso que nós é, advogamos o, o, uma solução de mercado para a questão ambiental. Se o embaixador Sarkis quisesse comentar, então, os dois seguintes, pontos não consensuais, tenho a impressão que o primeiro já foi tratado, inclusive, e a questão da equidade de vacinas e da meta de 40% da população vacinada. É, muito obrigado. Eu vou tentar ser muito breve em relação às três perguntas. A primeira já recebeu um tratamento muito adequado da parte do secretário Arivaldo. Eu vou complementar com a perspectiva dos Sherpas e com a perspectiva dos capítulos no âmbito dos Sherpas que discutem esses temas, todos esses temas. Em primeiro lugar, eu deixei muito claro quando eu falei das posições brasileiras, né, as prioridades brasileiras em termos de posições, de argumentos, de advocacia, que o Brasil faz no G20, que nós favorecemos ah, um enfoque pelo qual ah, os países cooperam integram os seus mercados, de modo a disseminar ganhos ah, de eficiência econômica ganhos de eficiência social e, sobretudo, nos dias de hoje, ganhos de eficiência ambiental. De certo modo, eu estou dizendo com outras palavras o que o secretário Erivaldo disse. Então, o Brasil entende que o comércio internacional tem um papel crucial na agenda de desenvolvimento sustentável. O Brasil favorece o tratamento do comércio e do desenvolvimento sustentável. E esse tratamento se dá em diferentes foros, além do próprio G20, o G20 reconhece isso. Então, por exemplo, na OMC, é importante falar da matéria da inter-relação entre comércio e desenvolvimento sustentável, entre comércio e meio ambiente, da perspectiva dos princípios da Organização Mundial do Comércio, que são os princípios do sistema multilateral de comércio. Quais sejam não discriminação, vantagens comparativas, disseminação dos ganhos para todos. É, e, em relação a essa matéria, o Brasil tem sido muito claro no G20, na OCDE e na OMC. É, há uma racionalidade em buscar essas eficiências. Para isso, nós precisamos é, liberalizar mais nossas economias de modo apropriado, integrá-las mais é, por meio de acordos de comércio, especialmente na OMC, sermos mais transparentes, sermos menos discriminatórios, facilitar a integração de cadeias, a provisão de insumos, e, sobretudo, em dias de restrições fiscais severas, reduzir de subsídios, apoio doméstico, que são eh, discriminatórios, que interferem no livre comércio, que interferem na eficiência dos mercados, que interferem na disseminação dos ganhos uh, econômicos, sociais e ambientais, ganhos de desenvolvimento sustentável que nós poderíamos estar fortalecendo por meio do comércio uh, internacional. Uh, isso se aplica a medidas como do diligence, uh, diligência devida, né, que foi aprovada, no parlamento britânico, que está sendo discutida no parlamento europeu. O Brasil vê um potencial enorme de que essas medidas sejam discriminatórias, introduzam essas distorções, às quais o secretário Erivaldo estava se referindo, mas distorções que não são só de mercado, de preço, são distorções também ambientais, porque não são as mais eficientes do ponto de vista econômico. Em relação à Ciban, a matéria ainda é muito preliminar, ela vem ser discutida de modo muito, muito ainda preliminar no G20, na OCDE. Há propostas, propostas ainda muito genéricas sobre como tratar o tema. O tema da taxação do carbono não é simples. As propostas que a OCDE tem feito na matéria são de uma complexidade importante, né? mas é uma proposta que se soma às outras na medida em que ela se ancorar por mais eficiência, eu acho que ela será benéfica a, a todos. Né? em mais transparência, através dos mecanismos de preço, através da precificação explícita ou implícita do carbono, aí sim a gente pode falar de tributação de uma maneira mais devida. Mas para isso é preciso reduzir distorções, reduzir apoio a subsídios que são indevidos ou distorcivos. No setor agrícola... Nos setores industriais, nos combustíveis fósseis, e o Brasil está muito à vontade para tratar dessas reformas que são necessárias para o melhor funcionamento das economias e do próprio meio ambiente. A pergunta 2: eu acho que, de certo modo, o embaixador Aquiles foi muito feliz quando disse que uh, havia, ou há, quatro conjuntos de temas uh, importantes na agenda de 2021. Não diria que há divergências, há diferentes perspectivas entre os países. Se busca o consenso, a declaração vai refletir o consenso. As áreas onde o debate é mais intenso são aquelas que o embaixador aqui lhes indicou. A questão do clima e energia, porque tem uma relação séria, complexa, entre clima e estruturas energéticas, estrutura de custos, de fontes energéticas entre os países. O tema da recuperação econômica. Estamos ainda numa recuperação difícil, que introduziu importantes desafios de crescimento, de investimentos, de emprego. O tema da saúde pública. E, finalmente, com ele eu termino respondendo a terceira pergunta. O Brasil é a favor de vacina para todos vacina eh, como bem público, imunização para todos. Como eu disse, maior produção de vacinas em países em desenvolvimento, distribuição mais acelerada de vacinas, do conhecimento e das respostas. Eh, e eh, o consenso hoje, eu diria, eh, dos países e a posição do Brasil, é no sentido da gente ter uma meta, sim, quantitativa, eh, de vacinação de todos, né, que deve estar na casa na faixa em que o debate científico tem nos colocado. né, a um debate sobre quais são essas metas, alguns dizem que cerca de 70%, outros dizem um pouco menos, outros dizem já um pouco mais, porque as novas variantes mudam as condições de ataque contra o vírus, na medida que tem uma taxa de reprodução diferente. Né? Mas o Brasil é muito a favor de uma mensagem muito clara, muito explícita, de meta para todos, meta global de vacinação para todos. Agora nós vamos ter que sair para, para a parte final. É, eu vou talvez... É, vamos talvez abrir para três, três perguntas. Um minutinho, um minutinho, um minutinho. Nós vamos ter três perguntas finais. É... Cada um que receber a palavra, eu pedir o favor de fazer uma única pergunta. Senão, o primeiro que levantar a mão vai levar e os outros dois vão ficar sem cota. Tá? Então, cada um faz uma única pergunta, pergunta direta, objetiva, e vamos tentar responder rápido, porque creio que todos nós, doutor Erivaldo, bastador Sarkis, tem, tem pauta, né? como vocês dizem. É, então, é, dê então, a primeira pergunta para o colega. Depois, depois vai ser você, lá no fundo, depois vai ser o colega aqui na frente. E vai encerrar. Sim, boa tarde. Eduardo Davis, agência EFE. O senhor disse que está prevista a participação. Eu queria saber se isso é confirmado, porque está previsto em termos de Itamaraty, de Planalto e tal, e pode ser ou não. Então, eu queria saber se está realmente prevista, no caso, quando tem previsto perdão, se está confirmado, quando tem previsto viajar o presidente e se seria só Roma. Obrigado. Você sabe que na vida a gente prevê muita coisa, e depois o imprevisto vem. É, eu vou, lhe, vou formular de uma outra maneira. Todos os preparativos estão sendo feitos para a viagem do presidente. Pelo menos dois ministros, possivelmente haverá outros... É, e para uma viagem à é, Itália, não necessariamente apenas a Roma, possivelmente haverá algum outro algum outro deslocamento. Tudo isso será tudo isso será anunciado no seu devido tempo. Eu Não posso falar mais do que isso, porque se eu, eu falo uma coisa agora, depois não acontece, porque ainda está no no terreno. Mas como todos os preparativos estão sendo feitos para a ida do presidente a Roma, tá? É, segunda pergunta, aquela senhora. Alô, Célia Frouff, do Broadcast Agência Estado. Eu, eu Nos últimos G20, a gente via alguma resistência, principalmente nos Estados Unidos, a respeito de alguns assuntos, como o meio ambiente principalmente. É, queria saber, já que vai ser imediatamente antes da COP, né, a reunião de cúpula, é porque isso, inclusive, afetou o comunicado, né? o comunicado, o comunique do, do, do G20 anterior. Eu queria saber se, com a nova administração de Biden, se vocês avaliam que isso, essas discussões podem ser mais fáceis e se tem alguma pedra no sapato, ainda em relação ao comunique, a consensos, qual seria a pedra no sapato agora do G20, a maior preocupação se chegar a um acordo sobre um tema? talvez eu possa fazer a, a, a uma resposta rápida, concisa é, até porque eu não tenho conhecimento detalhado em, com que os nomes dos colegas têm, então eu, eu posso ir mais, ser, mais, ser mais sintético. certamente houve uma mudança na posição dos Estados Unidos né, de 2019 perdão, 2020 para 2021. Então a, isso afeta a, a, a dinâmica da negociação internacional, mas eu diria que a questão toda, a, a própria proximidade na, na, nas datas da COP26 com a cúpula do G20 faz com que muito da energia da negocia, negociadora sobre essa questão de clima se direcione para Glasgow, se direcione para o contexto da COP26. E o G20 tenderá a acolher ou a, a, a refletir o consenso que nós todos esperamos ser, será alcançado na, na COP26, que reúne não só os países do G20, mas toda... a a comunidade internacional. Então, é lá que eu, posso até, já que os senhores gostam de, de leads, o, o comentar, isso, isso eventualmente estará no Twitter do, do Ministério, que hoje mesmo, é, eu, eu vim diretamente dessa reunião para, para cá, mas hoje mesmo o secretário-geral, o embaixador Fernando Simas e o embaixador Paulino, é, secretário multilateral, negociador do Itamaraty para Glasgow, se reuniram com todas as embaixadas da União Europeia, todas elas aqui embaixo, para apresentar a posição brasileira para a COP26, é, responder a perguntas, escutar a, o posicionamento da União Europeia, e, e foi reiterado para os embaixadores aquilo que foi feito aqui. Nós vamos para lá com uma posição... Construtiva e para construir consenso sobre essa questão de clima, como é da tradição da, da diplomacia brasileira. Eu mesmo, que sou um pouco é, é, é, é, é, franco, né? não sou o Paulino Franco, mas eu sou franco, Deixo a garantia e depois disso, olha, isso não quer dizer que o Brasil vai ter a mesma posição que a União Europeia. Isso quer dizer que nós vamos trabalhar e vamos tentar... É, é, é, é, chegar a um consenso com a União Europeia que envolverá nós avançarmos um pouco na, nas preferências dele, contanto que eles avancem também um pouco em direção das nossas preferências. Né? Nós todos estamos com uma tarefa comum, esse é o, o feijão com arroz da diplomacia é, multilateral. É, eu diria, eu, só, só para voltar, eu diria que a, se, eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu tivesse destacar um resultado, sim, tô, pelo qual a cúpula do G20 de Roma será talvez lembrada no futuro. Será esse avanço na tributação que, nós, que o, o, o Dr. Evaldo é, é, apresentou? A questão da, da tributação, tributação de grandes empresas é, é, internacionais que usam planejamento fiscal agressivo, né? e acabam não pagando impostos nem no país sede, nem no país onde tem sua atividade econômica, e, e fica um jogo de esconde-esconde, e, e acaba que empresas gigantescas pagam 0,1% de imposto quando pagam, enquanto o, o, o pequeno comerciante da esquina paga 38%, e isso é uma concorrência desleal. Esse problema foi identificado a, a algum tempo, e agora, mês passado, é, é, no começo desse mês, não é, doutor Ivaldo? No começo desse mês, é, um mecanismo que envolve a OCDE e o G20, o, o, o, você chegou a um, a um consenso conceitual, que agora ainda terá de ser detalhado em termos de acordos é? específicos e parágrafos. Esse é uma transformação, essa é uma transformação potencialmente muito importante para a economia internacional, eu diria que muito positivo. Então, a, a, a, acho que é, é importante. E, eventualmente, o, a dinâmica que, positiva que nós teremos criado em Glasgow, é, na preparação para Glasgow, no diálogo preliminar, é, vai nos possibilitar avançar nesse tema. Agora, é um o tema, tema, tema do clima. Agora, é um tema que, que, que vai exigir esforço pelas próximas décadas. Como o embaixador Saquis estava lembrando, ele está vinculado à transição energética. e Nós estamos verificando agora que alguns países que deixaram de lado, até certo ponto, a energia de base e foram depender só do, da energia é, é, é, eólica e solar, estão tendo dificuldades agora. É, nós, no Brasil, também estamos tendo dificuldade com a nossa dependência com a, da energia hidrelétrica, que talvez tenha sido um pouco... É, é, é, Excessivo, e portanto, no ano que tem menos chuva, isso já se tornou uma coisa recorrente no Brasil, então, nós vamos ter de aproveitar melhor, talvez, o gás, vamos ter de, apro... vamos ter de repensar, se não é o caso de estimular de novo o nuclear, para ter uma energia de base, porque se você ficar só com o eólico e, e, o, e o solar, que vem crescendo muito muito bem no Brasil, então, tem uma taxa de crescimento importante, mas a gente verifica que você não pode ficar só com isso, você tem de complementar, enfim, todas são discussões... Talvez não dê margem àquela polarização, porque são muito técnicas e, e, e às vezes as pessoas tomam decisões, os países tomam decisões e depois vão ter de corrigi-las porque os efeitos não são corretos. Eu queria complementar alguma coisa sobre isso, doutor Alvaldo? Não também? Então essa seria última pergunta. Um é Conselho de... Grande Olha, eu sou. Por, diplomata é fogo, né? A gente adora ressaltar o positivo e tal. Vocês estão querendo que a gente. Chegue, ah, eu sou contra isso. O embaixador aqui vai tentar atender a sua, a sua, a sua preocupação com o LID. Muito obrigado. A pergunta é sobre o G20. A gente aborda esse tema, como outros no G20, da perspectiva do diálogo econômico e da cooperação internacional. É, em relação a, ao cenário, como dizia o embaixador Aquiles, da COP, é, cujas datas coincidem, na prática, com as datas é, da cúpula, né, e suscitam indagações, questionamentos, o que eu posso dizer é o seguinte, é, o Brasil é, se posiciona de modo muito tranquilo é, como facilitador do diálogo no âmbito do G20, eh, sobre os temas eh, de clima, né, sobretudo calcado numa matriz energética eh, das mais renováveis eh, no âmbito do G20. Eh, o Brasil, entre os membros do G20, pode ser considerado, eh, com base nos dados, né, como uma das economias do G20 de mais baixo carbono, né, Economias europeias fizeram progresso, uh, recentes, nos últimos dez anos. De sorte modo, a transição energética, entre aspas, no Brasil, começou há muito mais tempo. Uh, transição essa favorecida, o desenvolvimento energético calcado, favorecido por fontes renováveis, hidrelétricas, uh, eólica e solar, que vão muito bem, como dizia o embaixador Aquiles, é, mas também uma transição energética no que diz respeito aos combustíveis é, de veículos. Né? Hoje, na Europa, o debate vai muito no sentido de, de evitar a circulação de veículos ou eletrificar os veículos. Né? O Brasil já, já avançou nessa agenda a, a, de transição energética para veículos, né? oferece soluções... Então, o Brasil está muito bem posicionado, especialmente sendo uma economia em desenvolvimento, com credenciais extraordinárias na matéria, o que é reconhecido pelos nossos parceiros. Obrigado. Vamos à última pergunta. Embaixadores, secretário, boa tarde. Matias da CNN, Matias Brotero. A minha pergunta é sobre as metas do governo para desmatamento ilegal, para finalizar, para acabar com o desmatamento ilegal até 2030 e neutralidade de carbono, de emissão de carbono até 2050. O governo pretende levar, o Brasil pretende levar um plano sobre como chegar a essas metas? Isso vem sendo cobrado para a cúpula de Glasgow, mas eu gostaria de saber se já no G20 isso será levado. Vai ter um plano para combater, essas, chegar a essas metas? Obrigado. O, o interessante, o assunto, a pergunta que, que, que você colocou é, foi debatida hoje é, detalhadamente é, pelo embaixador Paulino na reunião com os embaixadores da União Europeia. Sim, há plano, há planos que já estão, é, é, é, são públicos, há planos que vão ser anunciados nas próximas semanas, o plano de economia verde, na é verdade, é, haverá uma lei sobre será debatida, isso se transforma em lei, o plano de, de mudança de ciência se transforma em lei. No primeiro trimestre do, do ano que vem, então, o trabalho já é intenso é, nesse caminho. O G20 não é, não, é, não é o foro adequado para você apresentar detalhes sobre isso. Não, não existe esse... Não, né, sobretudo a cúpula, não é o, não é o local. É, em Glasgow haverá mais é, apresentações sobre sobre esse assunto. Mas eu queria ressaltar uma coisa que o ministro França recordou ontem na inauguração da série do TCA não só há planos, mas já há resultados. Tá? O, o, desde o discurso do presidente Bolsonaro em abril até hoje, é, o desmatamento já começou a cair, o, o, o orçamento para os órgãos de fiscalização já, já aumentou, mas a, a, a parte, digamos assim, das medidas de controle já começou a, a, a, a funcionar. É, o que nós vamos precisar fazer, e dar muita ênfase por, pelos próximos 10, 20, 30 anos, é, será o lado social será o lado do, do, do desenvolvimento sustentável, porque não é só com sanções, tarifas, taxas, proibições, é, que a gente vai é, levar a humanidade para um futuro melhor, eu tenho a impressão. A, a repressão, o desmatamento ilegal, é uma obrigação da lei brasileira, e está sendo cumprida. É, mas você precisa também, vendo o mundo de um ponto de vista global, você precisa também que as pessoas tenham emprego, que as pessoas tenham acesso aos serviços básicos, que as pessoas tenham... É, é, condições de, de, de prover sustento para suas famílias com uma certa previsibilidade. Isso é uma coisa que vai além do clima. Né? É, de novo, a questão da, da justiça fiscal, ela está relacionada a isso. É, nós não queremos um mundo em que meia dúzia de mega empresas acaparem todo o lucro e não paguem imposto nenhum. Isso é insustentável viu? No sentido, não no sentido climático, mas no sentido quase quase diria que filosófico, político, econômico, no sentido que, que que você quiser. E o, o e o trabalho na OCDE, não, nós não somos ainda membros plenos da da OCDE, mas acabamos participando quase como se fôssemos, porque nós fomos é, éramos fomos parte muito ativa nessa é, Sarquís, do desse debate sobre sobre imposto e o ministro Guedes esteve muito envolvido nessa discussão, telefonando para os seus colegas, recebendo telefonemas dos seus colegas. O Brasil foi um participante muito ativo na construção do consenso final sobre sobre tributação, sobretudo no contexto da economia digital e do planejamento tributário agressivo, aquelas coisas todas que, que o secretário Erivaldo estava, estava discutindo. Então, é, e vamos também ser participantes dos consensos que vão ser construídos no G20, em Roma, é, e eu creio que... Vamos enfrentar esse desafio da retomada da retomada econômica pós-pandemia né, é, com, com calma, com tranquilidade é, e da forma mais cooperativa possível. Era isso. Eu agradeço muito a presença dos senhores. Eu peço desculpas se a gente não tiver colocado nenhuma frase é, é, é, mais engraçada ou mais polêmica que possa dar assunto é, para os senhores, é, mas a gente tentou se ater a razão, né, aqui A racionalidade e ao método. Muito, agradeço, muito obrigado pela presença dos senhores.